Pessoal, nesse episódio de Make a Mega Man 9 Contest 2. O Quent está na área e ele tem sapatos foguete, mais ou menos. Eu não entendo como exatamente isso acontece nem qual fase é ideal para gente ir aqui agora. Isso aqui é meio que bastante aberto e sem ordem. E é por isso que nós iremos para tão bom por Lo Yoshi. O que, que você está fazendo aqui? Ah, falando em só adoro que ali tá é jurado de Vial de CX Sendo que Vial de CX morreu <risos> É, belo detalhe Oh, e yeah. Como vocês podem ter percebido Eu estou completamente ferrado E não há nada que eu posso fazer Essa música É o tema do Soul Sorry <risos> Mas por quê? <risos> é essa referência aqui É porque... A piada é que o Low Yoshi fez uma fase ruim, é essa a implicação aqui. <risos> o... Ele está pedindo desculpas na própria música em si, porque. Uh, se é isso. É uma maneira sem dúvida alguma de fazer isso. Ah, meu Deus, eu pensei que eu ia cair e morrer ali. Yeah, que tipo, isso aqui tá. meio que uma que tipo de salto é aquele? Por que tinha água ali daquela maneira? Yeah, isso aqui é sem dúvida alguma. Ah, uh, sou sorry. A fase. Espera aí, eu, ne eu nem prestei atenção no título pra falar a verdade. Espera aí, essa fase tinha um nome? Eu não sei. Uh, valeu pelo tanque de energia de graça a propósito. Eu... Uh, eu não entendo. Eu realmente não entendo. Jesus Cristo, não... Me dê um ataque cardíaco, o jogo. Por favor, não faça isso. Olha, isso aqui assimétrico, simétrico. Parece que não era. Ah, carinha feliz. Tinha duas vidas ali, por alguma razão. Ok, então. Pelo, bom, pelo menos, pode-se perceber que... Essa fase tem foco, tem poucos, poucos inimigos ali. Isso tá baseado nisso. e... Pra falar a verdade, apesar da... Estética, não ser a melhor coisa do mundo, e com isso eu quero dizer: nenhum cuidado foi posto na estética, absolutamente. O gameplay é bastante uh, interessante, pelo menos, mas eu sinto que isso aqui iria estar tipo na Tier 5 ou coisa parecida. Uh, Só que tá com ares daquela fase de deslizar no ar, sem dúvida alguma. Uh, bem divertido, ponto. Oh, Cristo! Ok, quer saber? Tudo bem, está certo. Vamos simplesmente seguir em frente aqui. Ok. Uh, <risos> eu gostei da cabeça ali, sendo parte de um homenzinho ali, feito de blocos. Bom, essa, essa faixa foi é especial. Uh, Tão bom. Ok. Tá, era, era esse o nome. Bom, isso foi. Especial. Pensamentos Profundos, por M. Jacqueline. Nossa, que nome. Sprite. Ok, então. Uh, três nobo uma coisa... Tem uma mensagem Finksone. <risos> Bem-vindo a Pensamentos Profundos ou oh, Memes. Uh, nessa fase você vai alternar entre questões de trivia e desafios de inimigo. Boa sorte. Ahn... Um... Essa é a melhor coisa que eu já vi na minha vida Como é que eu posso dizer alguma coisa? Pensando Ok, então, questão 1 de 15 Quantas rádios foram enviadas? Ah, 81 Espera foi 80 ou 81 Eu acho que foi 81 e yeah, é, uma foi, é, como é que é, eliminada ali, etc Mas eu levei seis de dano ali, porque eu não pude reagir Ah, tragédias Ei, você, vá para baixo da água, eu tenho... Oh. Roundabout? O quê? Por quê? <risos> uh, quantas salas estão em tier 1? Um? Eu não tenho a menor ideia Espera aí já uh, é que eu estou aqui? Eu estou aqui qual caminho me levar ele para o novo Nickel? É difícil saber. Quantas razes estão um tirando? Ah. ah! Oh, meu Deus! Pura cagada! Oi, você morre se... Não for aqui. Ah! Yoko Box. Ok. Que tipo de Yoko são esses? Isso... É... Horrível? Mas deu certo! Só mentira, não deu nada certo Mas, eu creio que... Oh, bundas Ok, pelo menos eu, eu não me lembro qual Eu fui no pra falar a verdade Ok, sim, isso foi de fato o que aconteceu Tá, eu posso utilizar a Super Arrow para evitar desastres Aqui, com relação a Yoko e etc Ok, então Oh, não! Como eu disse, evitar desastres. OK, isso me levou aqui para o novo nico. OK. Então, maravilha. Pensando profundamente. OK, então isso com oh, Cristo não. Japes. <risos> ah, pelo menos você pode ir tipo super rápido. Se você achar as questões. Eu, eu não consigo. O emoji de pensamento é tipo melhor meme. Ah, ok, vamos... Vamos... Oh, o que? Você? O que você está fazendo aqui? Misturando tudo e etc. Você nem tem uma quantidade de vida aumentada aqui nem nada. Ok, então. Qual é o pensamento profundo de hoje? Qual fase foi não não foi feito por um jogador de Mega Megaman Eu não tenho a menor ideia. Ah, Neapolitan Man... Peraí, eu acho que Neapolitan também foi... Peraí. O Shinryu não foi jurado, não é? E eu acho que ele fez a fase do... Pera aí. Eu não sei. Ah, isso aqui foi do... Isso aqui eu não sei se eu não me engano. Oh, meu Deus! Eu não acredito que eu sou tão correto. Eu não sou correto. <risos> e os emojis ali só nos provocando? Isso aqui meio que precisava de checkpoints a propósito. Isso aqui... Precisava... De checkpoints Vão ser honestos quanto a honestidade Da humanidade Pera aí, aqui é o A uma... É, isso aqui é tentativa e erro Zone Porque é tipo? Você tem que ter uma memória das profundas Bom, é por isso que essa fase chama Pensamentos Profundos, no fim das contas É simplesmente a verdade da realidade, da realidade. Ok, então, é a fase ali de cima Do Sheriff Man É eu deveria ter imaginado Oh, yeah, até o mito ali é diferente, tá? Eu entendo os detalhes agora Faça a quarantine woman, né, o que está acontecendo uh... Oh, olá, Devman O que você está fazendo aqui? Ok, então, aleatoriamente jogando chefes aqui uh, Isso meio que perde o seu significado quando uh, os cachorros começam a latir mas não, isso perde meio que seu significado quando uh, a gente acabou de fazer uma boss rush Ok, então, tchau, isso aqui eu imagino que deve ser um checkpoint Para a esquerda, eu me recuso Ok, o que a gente tem aqui na direita Wow, que é aquele airman com ombreiras do tamanho do mundo a Desobediência é uma virtude às vezes Puxa vida, que fantástico <risos> Eu sou o pensador mais profundo Ok então, qual é a história aqui? Uh, quem é o chefe É o Cats. É o Cats, eu sei disso. Ok então... <risos> Cats, é claro, faz sentido. <risos> ok então, bom, eu acho que isso é um bom trabalho para... Para o meu nome, né? Era aqui no P, na é verdade. Seria meio que tosso se eu tivesse esquecido ali. É, hey, eu fiz dano no inimigo ali antes dele realmente aparecer. Isso foi algo que não aconteceu. Isso, leva, leva todos os danos ali. Oh, minha Nossa Senhora! Isso é a escada mais rápida que eu já vi na minha vida. Uh, não que eu já tenha visto muitas escadas rápidas na minha vida. Isso foi. Aquilo tinha o potencial de ter dado um soft lock uh, da hora ali, na verdade. Yeah. Falando isso da hora, que toda vez que eu levei um soft lock, eu nunca me lembro de apertar o 2 pra me matar ali, em especial. Que fase em 30, tier 7? Eu acho que foi o Just Nice Level. Isso parece, sei lá, 30. Não! Não era. Eu sou o enganado. <risos> Tentativa e Erro Zone. Quer saber? Não tô nem aí. O, o, o fato de ter emojis pensantes no lugar inteiro e roundabout tocando é... É meio que a coisa mais perfeita do mundo. Pera aí. Foi, na verdade, a outra cidadela do Que Eu literalmente não me lembro qual fase é. Quer dizer, eu tenho uma ideia mental, mas não muito além disso. Ok, então. o uh, uh, Eu continuo essas plataformas. Ah, é Será que as plataformas do Gutsman foram um pouquinho corrigidas depois em algum patch? Porque, sei lá, eu sinto que isso parece o tipo de coisa que poderia acontecer. Ah, quer saber? Eu vou simplesmente. Ah! Oh meu Deus, ele pensou nisso! Pensador mais profundo! <risos> Peraí, era um ser, né? Oh meu Deus. Oi! Agora eu, entendi, eu finalmente entendi como aquele obstáculo ali funciona, o das coisas ali embaixo. Eu não tinha entendido, mas agora eu entendo. Basicamente, uh, está com, ao contrário ali os negócios. Eu, ok, tá, tudo bem. Absolutamente fantástico. Pera aí, você leva uma cortada aqui básica. Tudo bem, tudo bem. Foi isso. Belo trabalho foi feito aqui nos sprites do Quint. Vamos ser... Sério quanto contar isso Ok então, uh, utilize o uh, Cutter com cuidado Caso contrário Você vai se arrepender Amargamente, por mais doce Que essa área seja Com todo o sorvete E etc, nunca se sabe Quando você vai ser pego Por espinhos no teto Colocados especificamente para esse propósito Qual fase não é pulável? Jumpman. Eu acho que é o Chompman, pra falar a verdade. Isso parece com um tipo de coisa que é verdade. Uh, Novo Nickels, eu acho que eu já peguei todos. Ah, não era o Shopman. Eu acho que era, era o Mario Bros. Peraí. Uh, uh, uh. Isso aqui tá ficando frustrante. Eu não sou o mestre da trivia de Make a Good Mega Man Level Contest 2. Eu simplesmente não sou. E isto... É, ok. Ok, então, por favor, eu é você. Ah, será que uma boa ideia... Não. Não seria uma... Jagged. Eu, eu, eu agora estou simplesmente jogando feito completo idiota na minha tentativa de ir rápido e etc. Não, eu não sei porquê, mas eu não, realmente não estava confiando no B naquele momento, sendo que ali era o lugar correto de se ir. Eu acho que eu simplesmente não estou pensando o suficiente. É este o problema. Isso aqui é a zona do, do pensamento. Eu não sou o pensador mais profundo. É simplesmente uma mentira este tempo inteiro. Um impostor. Eu sou... Eu sei, é trágico, mas é a verdade. Ok, então... Oh, não! Eu estava prestes a me orgulhar ali com os saltos que eu fiz. Mas não havia motivo para isso. Ok, então. Ah, uh, eu sei que é o D. Qual que é mesmo, então? Ah... Uh, the Dampening. Eu, eu não lembro qual é essa fase. Provavelmente tem a ver com cola ou coisa parecida. Oh, peraí, isso aqui é tipo um daqueles hot dogs super turbo... Edition. Ei, hey, é o... Uh, melon Man ou coisa parecida. Eu não sei de onde ele veio. Ah. Um. Oh! Oi, Shopman! O que você está fazendo aqui? Bom, pelo menos eu me lembro que você é fraco contra diamantes, então... Uh, pontos para mim, ponto de interrogação? Uh, oh não, desperdicei todos os meus diamantes. Uh, tragédias em potencial. Eu não vou morrer aqui. Eu não vou morrer aqui. Eu me recuso, mas só que vai ser um checkpoint. O que vai ser super da hora, no fim das contas. Bom, isso foi algo que aconteceu. Uh, e a gente pode se teleportar aqui. Isso é o que a gente quer? Aparentemente sim Pera aí um momento Eu... Vou tentar escapar do mundo Porque eu posso Bom, eu tentei escapar do mundo Eu não consegui Mas eu tentei A uh, questão de quatro partes Oh, meu Deus Blackdown, like Mount Saber A fase que ninguém pediu Cardinal, man Ah... Uh, mais alto para mais baixo Ok, então o mais alto é o C O resto eu não me lembro Peraí, Cardinal Man eu acho que é o mais baixo Tá C, B, -A D Vamos ver C B A D Correto. Oh, meu Deus! Épico! Eu não acredito que eu fui tão correto. Ok, então agora nós teremos mais um... Xerife? Ok, então. Uh, hora de xerifagem. Oh, só que com água saindo ali de baixo por algum motivo. Uou, wow, peraí! Desde quando você faz esse tipo de comportamento, Sheriff Man? Uh, isso é a luta mais irritante contra... Um chefe desse na história. Oh meu Deus, isso aqui é. Essa fase seria melhor se ela fosse somente tipo questões de trivia Só dizendo. Que no momento isso aqui é meio que irritante do um modo. Uh, monumental aqui. Ok, droga. Eu não podia ter dado um tiro. Eu não dei o tiro. Isso é uma tragédia. Oh maravilha, aquilo foi. Bom, ok, então. Mais um tiro e ele se vai. Ah, bundas. Uh... Ok, mais um tiro e eu me volto também Se bem que... Ok NÃO A pior parte é que eu não me lembro uh, Peraí. Espera aí Não, eu me lembro C B A D eu, novamente, continuo não crendo que aquilo realmente aconteceu. Bom, o que, que eu faço aqui contra esse palhaço, então? Porque eu meio que gastei a maioria do meu Grabbuster, o que não é legal. Ei, o que Dessa vez ele subiu em cima... Oh! Oh! O jogo tinha bugado. Oh, agora bugou de novo. Eu não entendo. Oh, não. O jogo só pega ele em momentos específicos. Isso é esquisito. Esse chefe, ele é esquisito. Muito esquisito. E, pra falar a verdade, é mais fácil de se enfrentar utilizando uh, o Buster pra ser perfeitamente honesto. Porque o Buster é mais rápido, como vocês podem perceber aqui. Então, uh, tem menos chance da coisa acabar super mal ali. Ai, ai, ai. O meu erro foi tentar utilizar a fraqueza dele. Isso é simplesmente... Ah, o fato. Ok, como é que eu ati... Como é que eu atirei um tiro normal Antes de um tiro carregado Eu não tenho a menor ideia Mas agora nós estamos na gravidade invertida uh, O que há com essas coisas de... Ok uh, Chefe de tier 3 Como é que eu vou me lembrar? Uh, tem um novo nico aqui um... Ok, simplesmente um desafio de... Oh Ok Um desafio de lidar com rincas Eu compreendo por um momento, aquilo poderia ter terminado de uma maneira trágica, só que nem tanto no fim é das contas. Um, ok! Uh, tier 3... Mega Man Sunrise, Ma Hard Hat 4... Dark Souls 3? Mega Man Rocks? Eu acho que é de Mega Man Rocks. Oh! Ufa! Oi, oi, oh, Sorte Ormazor! É uma ideia absolutamente nova, uma das coisas mais raras. Na humanidade Você está absolutamente correto Sir Thomas More Você está super correto Bom, oh, não tinha percebido que a Lula a Lelé Era a Lula Que existia ali Ok, então um, Bela justiça ali com a colocação dos inimigos A propósito uh, Justice Man provavelmente Esteve extremamente envolvido com isso Ok, agora Ah, um... oh, o Yeah. Não, aquele inimigo tem menos vida do que eu imaginava um, yeah, essa, fase... essa fase é longa Ei, hey, o que é com o Starman triste ali em cima? Peraí, qual das fases não tem uma fase? pode ser, Aurora Man, Crisis Como é o seu tempo? Eu não me lembro Eu não me lembro, eu acho que é Aurora Man Mas eu não tenho certeza Eu quase... Não, para com isso, eu só quero falar com o Starman triste Ok, então, o Starman Triste ele ele não quer. Ah, qual das coisas Não tem. Capouder Cellar tem um o um Matchman. Aurora Man. Identity Crisis. Tem o um Fake Man. Não é o um Fake Man, é o Alterman. Como eu tenho, eu tenho com os outros têm o Promosoman, portanto, só pode ser Aurora. Aurora. Boreal, Aural, não importa o tipo. E agora nós lutaremos contra. Eita, olha, o Other Man. Ua! Jogo, não me enterre ali daquela maneira, por favor. Ok, então. É o Waterman, ele é um homem, ele é alternativo e essa é a realidade. Desde quando ele tem, uh, tipo, a arma do Blade Man? Eu não me lembro disso. Pera aí. Não me mate aqui. Não importa quantas vezes você der um deb. Double kill. Meu... Oh, o Isso foi um checkpoint? Ah... Uh... Por que generosidade de repente, ou oh, fase? <risos> Sério, tipo, isso aqui é feito pra dar um ataque cardíaco na gente. Não, pare com os devs. Pare com os Debs. Seus memes não são... Seus memes acabam aqui. <risos> ok. Uh, yep. Isso, isso aconteceu. Isso foi uma coisa e foi. Olha só, chuva de sorvete. que é isso? Ahn... Uh, qual estágio não tem nenhum desses blocos? Legal Hotman do. Du Doeng. Doeng não tem esses blocos. Uau, uma questão que eu fiz instantaneamente. Quem diria que isso um dia existiria? Uh, quem arranjou o remix do Fer Rush Jet Tipo, eu não precisava nem. nem. Eu conheço ele. Ok, então. Subchefe sendo subchefe. Sub ok, então. Uh, cara aqui que eu ainda não tenho certeza se foi feito pelo criador do Freedom Planet ou não isso exige um pouquinho mais de pesquisa algumas ah, hum. eu imagino que o Strife do Freedom Planet deve Por quê? Hum. deve estar ocupado com Freedom Planet 2 uh, quase faz não estava em Tier 8 hum. Hum. isso me profundamente. Ok. Um oh, Master Tank. quer saber. Isso me agrada. Uou, wow, o que? O que é você? Joe Tóxico? Como é? Mas não esteve no time 8. Cursor, curse. Eu acho que é o coxone. Eu sinto que... Yeah! Isso aqui estava simplesmente bem distante. Cola! Ok. Ahn... Uh eles são uma vez de um, robo, de um inimigo Com uma fase de rombo de massa artificial. De que país? Oh uh, Arábia Saudita, Flame Man. Ok, então, agora Ei, hey, o que é você? Me um, gosmento Ah, Qual desses se é famoso por utilizar o Rushette para cruzar uh... Uh, qual desses jurados é que vamos utilizar Rochette para cruzar dois? Bom, o Halcal não foi um jurado. Uh. Bom, imagino que foi o Juppie Hornet, porque todos os outros jurados não foram os jurados de Mega Man. Ok. Eu, eu, eu não tinha certezas. Ok, então Sledge Bro, seja um Sledge Brawl e caia fora daqui. Um, isso... Quer saber o sentimento de pensar ali, de estudo, sobre o que eu penso, sobre o que tá acontecendo ali. Oh, agora eu vou... Shit, man! Você está pensando como eu cheguei ali, não é você? Não é, Quint? Bom, eu ouvi todas as respostas, é claro. Eu sou <risos> uma etapaça. Filho da mãe! Ok, qual, qual é a sua fraqueza, o oh, man? Eu... não me lembro. Peraí, o que? Aquilo fez 12 de dano. Isso é uma quantidade completamente absurda de dano. Ok, então, e a gente retorna ali. Tá, ok. Uh, que tipo de coisa derrota, trapaças? Eu... Não sei. Uh, ok. Oh, uh, isso aqui de novo. Uh, eu poderia ter trapaçado ali. Ok, então isso faz dois. Isso faz um. Isso. ó, uh, Ele escapa bem rápido daquilo. Ok. Uh, isso faz dois. Isso faz... Ok. Pare. Pare. Pare. Isso faz dois. Ah... Uh, Sakugani... Talvez... Um, eu sinto que isso pode ser uma coisa... Não, a garni não é. Um, super Arrow? Isso seria é hilário. Se fosse... Oh, meu Deus, a fraqueza dele é Super Arrow. Isso... Não sei porquê. Não sei porquê, mas isso simplesmente só faz sentido. <risos> ok, agora a gravidade está na metade e... Aquele laser mortal continua existindo por algum motivo... Uh, questão final. Seguindo a dissolução da União Soviética, qual uh, neoconservativo intelectual postulou no uh, uh, uh, desenvolvimento democr democracia liberal? Eu nunca ouvi falar em nenhum desses nomes. Ah, te peguei! <risos> Isso foi incrível! Isso foi incrível!